Como você, pra você que tem um modem PowerBox GBT, né? E você tá afim de. E você tá afim de usar a porta USB dele. E caso você conecte aí no seu modem, você não consegue achar ele no seu computador. Você não consegue pelo seguinte motivo, porque você tem que mapear a unidade de rede do PowerBox, como ele trabalha na rede, você tem que mapear. Bom, eu vou ensinar de dois modos. O primeiro modo que eu vou ensinar é vindo aqui no no, no na bolinha do Windows, apertando no meu computador, bom, e vindo aqui ó, mapeamento de unidade de rede. Para fazer por aqui, como por aqui, como, pro, como também por outro, outro método, você tem que primeiro colocar um pendrive. Tem que colocar um pendrive no roteador, senão não vai aparecer aqui. Ó. Você não vai conseguir achar ele na rede. Bom, eu não coloquei o pendrive ainda, vou colocar agora. pronto pro o Drive, é, mas nota que ainda se assim ele não apareceu, o que é que a gente vai fazer? Vem vai aqui, em pasta, colocar barra barra, tudo maior, gente. gente. PowerBox barra Disk 0. underline 0 opa, pronto, assim, Disk underline zero Underline de novo zero. daí a gente vai mandar procurar ele vai encontrar aqui só você dar ok e concluir pronto ele já achou o meu pendrive aqui estão os arquivos que eu é um pendrive bootável com Windows 8 se não me engano e se você voltar aqui em meu computador você vai notar que montou a unidade de rede eu esqueci de mostrar isso aqui pra vocês reconectar reconectar-se durante ao logon quer dizer quando você reiniciar o computador esse, essa unidade vai estar sempre montada bom, esse foi só um método eu vou mostrar outro agora que eu acho bem interessante também sim, e o desbloqueio é, o modem é esse aqui só que ele tem que estar tá desbloqueado no nível 4 Nesse aqui eu ainda não fiz Não testei ainda, mas deve ser o mesmo procedimento Opa Bom galera, o segundo método Ele é assim Eu vou abrir aqui porque eu criei um já eu vou copiar para não ter que copiar tudo de novo que acho um saco eu não vou salvar, vou escolher esse aqui e vou criar outro com vocês agora você vai vir aqui em bloco de notas procurar o bloco de notas abrir o bloco de notas e você vai digitar a mesma coisa que eu botei aqui use net p é a letra aqui no caso Todas, todas, todas as unidades aqui tem uma letra, que vai de A a Z. Então, você tem que usar uma letra que não esteja aqui em uso. C, D, F e G já estão em uso. Então, eu vou usar uma letra que não esteja em uso para não, não dar conflito. Eu coloco o D aqui na frente, é porque se caso tiver alguma letra lá, com a letra P, ela vai ser removida e vai ser posta essa nova aqui. Vai ser montada esse novo lugar. Essa nova unidade no lugar P. Na unidade P. O pause é pra pausar a tela para ela não fechar. Porque se eu não der o pause aqui, ela acaba fechando. E o exit é pra sair. Bom, eu vou fechar agora para salvar. Vou salvar no caso. E vou dar um nome. Vou voltar aqui pendrive vou salvar na área de trabalho e tenho que, quando eu botar pendrive aqui, eu tenho que botar .bat senão esse bloco de nota, ele não vai se tornar executável então o que eu vou saber agora, eu vou salvar lembre-se de botar .bat salvar, ele vai, pronto, pendrive apareceu aqui notem que não tem nenhuma unidade montada aqui por enquanto eu vou executar agora para poder montar a unidade Lembre-se também de colocar o p-drive antes, né? É necessário. Bom, o pause funcionou aqui. Olha. Comando concluído com êxito. Pressione com a tecla para continuar. Dê enter e ele sai. Agora eu vou voltar lá. Podem notar que a unidade de rede já foi montada. E eu vou fazer aqui de lado de novo. Só para mostrar vocês aqui rapidinho. Que não é. Porque esse comando aí não é vídeo, não é nada. Só pra vocês sentirem firmeza no que eu tô falando. Desmontou a rede. Agora eu vou executar de novo. Olha lá, montou. E eu vou apertar pra sair. Bom, galera, esse foi o vídeo que eu te trouxe pra mostrar hoje. E... Boa tarde. Mas por enquanto aqui é tarde, né? Boa noite aí pra quem estiver de noite assistindo o vídeo. E bom dia pra quem também estiver assistindo o vídeo. Outro dia eu trago outro...